Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Passou bem do final de semana. Vamos lá para mais, uh, mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai conversar, como sempre, né, a respeito de um assunto que eu achei duas matérias muito interessantes, que são complementares a respeito de um assunto que eu gosto bastante, que é a emulação. Né? Na primeira matéria aqui que eu encontrei lá da Tribu Gamer Uh, diz que o emulador de Nintendo Switch para PC está cada vez mais perto da perfeição, né? Bom, para mim, a, a emulação de Nintendo hoje, ela está passando a perfeição. Evidente que eles estão falando aqui de uh, questões técnicas, uh, né? questões uh, que vão além daquilo que a gente percebe como jogador, mas para mim já passou, né? E ela cita aqui que é possível aí jogar perfeitamente os jogos mais conhecidos aí, né? como Zelda, Breath of the Wild, uh, Super Mario Odyssey, o Pokémon, Sword and Shield e até mesmo aqueles que lançam é, agora, né? Temos Super Mario Golf e o Remake de Zelda uh, Skyward Sword em HD. Né? Então é, a questão aqui é que a emulação. Ela exerce um papel importante de biblioteca de jogos. Para mim, ela o pa melhor papel onde ela mais se encaixa é isso, né? É uma biblioteca gigante que a gente tem de jogos que as próprias empresas não fazem. Então, a, a Nintendo é, poderia ter todos né, os jogos lançados para Nintendinho, Super Nintendo é, e afins... Dentro de sua plataforma. Que seria um complemento ao que é o Nintendo Switch hoje. Que para mim é mais um brinquedo do que um console. E isso seria é, muito interessante. Especialmente para aqueles que queriam um pouco mais do console. Ele poderia se tornar aí um, grande, é, um grande console custom. Né? Um console que você poderia transformar em uma mesa de... Uh, uma mesa de arcade, por exemplo, algo melhor para mim. O Nintendo Switch falta, parece que falta no console, né? É travado, falta muito no console. Fica lançando muitos indies que, para mim, sinceramente, não tem necessidade alguma. Enquanto eles têm verdadeiras joias dentro do dentro da empresa, dentro do console, que poderiam facilmente ser implementados e não o fazem. Então, a emulação ela vem justamente para é trazer essa biblioteca de jogos que é gigantesca vasta para um universo onde você queira por exemplo jogar alguns jogos lá do, dos anos 90 dos anos 2000 de uma maneira melhor de uma maneira mais tranquila né então esse essa matéria aqui mostrou para gente que ainda mais agora com a reescrita da API do Vulkan é, a remodelagem que eles fizeram em cima do, do emulador baseado nessa API gráfica que é o Vulkan Mudou bastante uh, no sentido de corrigir coisas Pequenos detalhes que, uh, que estavam ainda uh, dando algum trabalho para o emulador E esses detalhes são pequenas coisas Como pequenas bugs em áudio né? Algumas melhorias básicas que deixam o jogo aí mais Fluido, né? Agora, se a gente traz para os nossos dias, né? Para os dias de hoje, tô esquecendo aqui essa, essa biblioteca e esse serviço que as empresas deveriam fazer, mas não o fazem, e que a emulação faz de, de uma maneira primorosa dentro do Brasil hoje, a emulação para Nintendo é a melhor opção. Não tem como alguém chegar para você e recomendar ou falar que é existe alguma vantagem em você comprar um Nintendo Switch para jogar os jogos do Nintendo. Se uma pessoa faz isso, cara, sinceramente, eu não, assim, ela não vive no Brasil, ela ou não vive no Brasil ou ela tem uma condição extremamente acima da média. Quando eu falo extremamente, eu falo extremamente. Eu falo que é aquele, é aquele pai que ganha lá seus 100 mil e o filho acha que tudo para ele é simples. Né? Mesmo um cidadão acima da média, né? uma pessoa que ganhar ele seus 10 mil, né? um cidadão acima da média comum do brasileiro aí, não é um bom negócio para ele fazer isso. Né? E eu acredito que esse cidadão não compra o Nintendo. Então, nos dias de hoje, a emulação é o que salva, porque se você for pegar um, um, um computador assim de mediano é, para cima mediano eu falo ali um, um computador básico, não precisa ter uma, uma, uma placa gráfica tão robusta assim né? um processador minimamente decente com um, uma memória RAM pelo menos 8GB ali, que já é o padrão do mercado hoje, né? é uma memória RAM padrão você tem um desempenho muito acima do que o próprio Nintendo Switch entrega. Né? Hoje é possível, por exemplo, você jogar lá os jogos da Nintendo em 4K na emulação. Enquanto que no próprio console da Nintendo você não consegue fazer isso. Então a emulação, pra, pelo menos para gente, ela é a única alternativa. Porque a própria Nintendo não te dá nenhuma outra alternativa. A não ser você pagar muito caro por um conteúdo que não vale a pena né se a gente fosse colocar num, num parâmetro decente hoje o, o decente que eu falo assim <risos> vender o produto pelo que ele vale né o Nintendo Switch hoje ele é um segundo console né então o cara gosta muito de console pô eu vou comprar um console o que que eu vou comprar ou eu compro um PlayStation ou eu compro um Xbox aí pô agora eu quero comprar um segundo console eu quero ter mais diversidade aqui aí você vai para Nintendo não tem como você, é, de primeira, pensar em um Nintendo Switch, porque a desvantagem é muito grande. Então, tendo isso em mente, o Nintendo Switch seria um segundo console, que você poderia transformar ele em um portátil. Aí sim, ele, ele te traz alguma vantagem, que é o fato de ser portátil. Mas o Steam Deck está aí para desbancar ele, logo, logo vai chegar e já vai desbancar. Então, você tem um console... Que ele jamais poderia ser o seu primário dentro do seu setup. Mesmo quem não tem console, tem Nintendo, é, é uma coisa assim. É uma besteira muito grande. E os jogos dele, em sua maioria, são jogos assim. Cara, você não é um jogo assim. profundo, interessante, apesar de ser jogos bons. Não tô falando aqui que o jogo é ruim. tá? Não entenda assim. Mas é um, é um joguinho, cara. É um, é um brinquedinho. Entendeu? É um joguinho que você passar uma hora ali e tal, é uma historinha, para criança. Não é pro gamer, assim, que tá buscando um, um desenvolvimento interessante, a, uma história profunda. Não é, não é essas coisas, né? Então ele, ele, se, ele categorizaria nessa, nessa, nesse patamar, entendeu? Ele não é o console de, dessa geração. Ele nunca é o console da geração, mesmo quando ele lança. Então ele está ele sempre ali 3, 4 degraus abaixo Então hoje, um console, um Nintendo desse, ele deveria ser vendido aqui no Brasil a preço do jeito que está na, na faixa ali dos mil reais Entendeu? Um brinquedinho, um brinquedinho caro Os jogos do Super Nintendo deveriam custar ali seus 30, 40 reais É um joguinho, não é um jogo, um jogo bom, um jogão, jogão pra não, ficou na minha cabeça a vida toda não é isso, cara. É um joguinho, entendeu? Jogos ali nessa faixa. Agora você tem um console, que nem é um console, é um portátil, que custa 2.400, isso é quando você consegue encontrar promoção. Todos os acessórios que você precisa para jogar o jogo são extremamente caros na faixa de R 600, R 700, R 800, né? Se você quer comprar um jogo, todos os jogos, todos, independente da data de lançamento dele, jogo antigo, novo, todos são acima de 500, 600, reais. como que você consome um produto desse? É que nem você chegar lá na, na concessionária da, do, da Toyota, aí, o, aí os caras vão falar assim, cara, tem esse Corolla aqui, mas assim, que tá custando... Né, é 160 mil. Mas tem esse carro aqui, ó. Os caras foram lá, pegou um Celta, colocou a etiqueta da Toyota, né? Aquela etiquetinha da Toyota lá, aí colocou lá. Mas tem esse carro aqui, ó. Que ele custa 50 mil. Aí pô, mas é um Celta, cara. Não, mas é tá, tá, a Toyota aqui, ó. Tem o um nome Toyota: 50 mil. É pô, mas é um carro que custa 20 mil, sei lá, 15 mil. Não, mas tem um tem a, a logo aqui, ó. Entendeu? É um carro ruim? Não, véio, mas não vale, Não é o preço dele Não é isso que ele vale, é a mesma coisa né? E aí complementando a matéria Teve uma outra matéria que saiu Que a Nintendo está ali Nos trâmites judiciais com o site ROM Universe Para quem não sabe, a ROM é justamente o jogo No formato onde o emulador consegue né, uh, Pegar isso aí e ler E te dar o jogo É como se fosse o CD de um formato digital Então eles estão nessa batalha aí eles estão nisso desde 2019 né é, nessa batalha judicial e atualmente aí eles conseguiram uma decisão permanente que impede aí o criador do site Brown Universe para de copiar distribuir vender ou reproduzir as cópias da Nintendo né então é mas a Nintendo ela vai tentar vai tentar e não vai conseguir porque é, se você chegar aí no, no Google editar Room de Nintendo Switch Além do Room Universe, tem diversos e diversos sites que distribuem. Porque tá, na, tá na, na internet, tá na rede, né? Então, assim, a Nintendo, sabendo como ela é, jamais ela vai se mancomunar com esse tipo de, de situação. Mas, assim, uma empresa que pensaria que seria pró-consumidor, iria trazer esse time para dentro, para tentar né, fazer com que a emulação se tornasse algo viável. Dentro do, do computador, né? Porque hoje, pra mim, é, o computador é a plataforma que você... É a melhor plataforma, cara. Ah, mas Playstation tem os exclusivos lá. Pô, alguns exclusivos já estão chegando aqui na, na plataforma do PC. A Xbox já migrou totalmente, já está tudo junto e misturado, né? Por quê? Porque o, o PC, é, ele, é a, ele é a melhor plataforma. O PC te dá várias possibilidades, várias opções, né? E enquanto que no console algumas coisas demoram a chegar, no PC é muito rápido. E no PC você tem ele, além da, de toda a empresa trabalhando em cima do jogo, não sei o que, você já tem uma comunidade extremamente grande de pessoas que fazem serviços, né? Haja visto aí a emulação, os modders, essa galera que realmente... Gosta de, de entrar fundo no, no sistema deles e melhorar, fazer... Cara, você tem uma comunidade que faz um trabalho excepcional. Eu não vou dizer melhor do que a empresa, porque a, a empresa consegue também fazer isso. Mas talvez não é o interesse dela, porque ela está pensando muito em economia. Né? Agora o modder o cara da emulação, pô, ele não está tão assim pensando no dinheiro. lógico que ele está pensando no dinheiro, mas ele não está tão pensando assim. Ele está pensando mais em desenvolver o, o trabalho dele. Está né? querendo mostrar para o mundo o trabalho dele. Então o PC ele te dá todas essas opções, essas vantagens aí Que o console não te dá O console é uma plataforma travada, né? E se a gente, se a gente pegar hoje Ou você vai em um PC Ou você vai em um Xbox Series S Que no preço atual do, dos hard, de tudo tá se tornando aí a melhor plataforma, né? Para jogar agora nessa situação Você pode comprar um Xbox Series S Paga lá um ano de uh, Xbox Game Pass, né? você vai ficar um ano jogando lá uma porrada de jogo quando passar esse um ano aí que os preços voltarem ao normal voltar ao normal eu acredito que não vai voltar mas sim cair um pouco né você pode vender ele começar seu PC aí e ao longo do tempo você vai desenvolvendo seu a sua máquina e ela vai se tornando aí uma máquina extremamente potente então essa emulação esse todo esse sistema que a Nintendo tem é uma maneira arcaica de lidar com essa situação é uma maneira não... Ah, é uma maneira fechada, né? A gente poderia dizer assim. Ela não, não sabe o que, que acontece no, no restante do país, fica fechado. E, cara, e assim... O negócio é que dentro do, do escopo dela, da Nintendo, ela é muito grande, né? Então, o console já se vendeu muito. Mas eu acredito que as pessoas estão começando a abrir o olho para o Nintendo, né? E assim... As pessoas vão vendo que ela compra o console, aí joga, joga, joga, pá, fica de lado, e aí na próxima compra dela, ela não vai comprar um desses, né? Então eu percebo que a tendência da Nintendo é de queda. A minha percepção é essa. Apesar de que eu não, não tenho gabarito nenhum para falar, né? é apenas a minha opinião. Bem, mas eu gostaria de que você dissesse o que você pensa a respeito aí nos comentários, tá? É, você ficou até aqui... Já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para a gente conversar mais a respeito dessas coisas que acontecem no mundo dos jogos. Um grande abraço para todo mundo e até mais.